Quebra! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Bruno Pastana, você está no canal Bruno Cashback E hoje a gente vai entrar no Laude Marabá aqui em Dubai eu até esqueci aqui Vou te mostrar aqui por dentro como é que, como é, que é aqui dentro E também te falar que eu estou acessando aqui através do cartão C6 Bank O Carbon é, vou te explicar mais algumas coisas sobre ele e hoje a gente vai conhecer essa sala VIP aqui em Dubai. Aqui na frente da sala VIP aqui ó, tem esse painel que mostra todos os programas que você pode acessar. Agora que eu vi que tem um Mastercard, então é uma sala Mastercard também, e eu acabei gastando aí o, o acesso ao LoudKey, porque na entrada eu peguei e falei que era LoudKey. Então deixa eu mudar aqui a página. Ó, aqui ó, Only 200KeyRams por quatro horas duzentos de Ram se, se não tivesse esse cartão, hein? Gente, vou pegar aqui um pouquinho O que tem aí pra manchada. gente? Tem Heineken aqui embaixo, Tem uma Heineken Tem uma garrafa aqui, ó de água... água com gás é bonita, que eu acho que eu vou tomar e vou levar a garrafa pra casa, que eu não sou besta Aí tem, ó, mix de... Ai, mix de... de noites aí, noites. Esqueci uhum. até o nome em português, porque eu sou chique Aí o que eu vou tomar o quê? Apacardi? Tem uma parte de casa de 30 conto? Não. A ver, compra pela internet também barato? Não, Comprou mais Comer. Beber isso aqui. Quebra! <risos> Vou botar aqui um golinho. Vou pegar um gelinho. E onde você tá? Eu tô na sala Marabá de... do pai, que sustinho pra caralho. Ó, <risos> vou botar uma umas mais aqui que eu não gosto, tem gordinho de... de nada. Mas. Não vou tomar assim não, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Eu vou vir vou ali, ó. Porque eu vi um. a laranjinha, pegar uma laranjinha ali. Me apresenta o que você já comeu. O que você já aqui, comeu aqui aí? Aqui tem arroz. Tinha arroz também, né? vai recó. Não comi isso porque eu não tenho a menor ideia do que seja. Ali uns legumes. Tem uma macarrãozinho muito gostosinho que eu vou comer de novo. Aqui é um resto picante. Um frango maravilhoso que eu também vou repetir. É uma carninha também bem gostosinha. Muito gostosinha. Ensopada. Só que eu não comi nenhuma parece espirrinha. Um pãozinho que parece que eles gostam bastante de pãozinho aqui, ó. Tá salada aí. Aí isso aqui eu vou fazer. Vou botar aqui. Tá inventando, ó. Uhum. Ah, eu não gosto de algodão de gás sem nada. certo, é, tá bom, né? É que eu vou espremer. Nossa. Deixa eu botar aqui. Ó. Olha aí. E acabou. E eu vou tomar um pouquinho pra dormir no avião, tranquilamente, tranquilo. De e doce? que você vai pegar de doce aí? Ah, você viu já? Doce eu não gostei muito não, mas tem um aí, Apresenta aí os doces, ó. Tipo, põezinho do lixo, daqui a pouco eu vou pegar, porque eu gosto de queijo branco. Aí os docinhos... Doce tem pouco. Tem pouco, cara. tem, tem é dois e vai Dubai repor um aqui, ó que é falou dessa negra, vai repor. É, Daqui a pouco pode repor, mas ainda tem tá isso aqui no que você pode comer. E é isso, que eu vou pegar o meu agora também. Ó, oh, tá indo lá ali, ó. Oh. Vamos ver se <tos> ele vai pegar. <tos> hum, capim. Olha <tos> que senhorzinho de idade, bonitinho. Vamos ver. Pode passar, moça, valeu. Ó, oh, fala, eu nem fala português. Eu acho, que... eu acho que todo mundo me entende aqui. Hum... Fazer um cowboy, faz um cowboy. É cowboy, fala. Eu hum. acho que tá é... aqui Ah, Então eu faço lá em casa. Abro meus negócios, tudo e, e boto outra cachaça. Então eu vou tomar agora. O que, que você botou aí? Beleza? Eu não gosto dessa porra. <risos> Nem gosta. Tá bom. Até ah. a próxima. Cadê? Põe aí o gelinho, até a próxima nada, põe gelo aí Olha aí, tá dando merda aqui ó. Good, good, good, good Good? Good o quê? Good, good. Nem gosta, porra uhum. <risos> E aqui ainda tem um suco de laranja E um apple juice Café, chá Tudo mais, água Aqui é uma área grande Já posso mostrar todo mundo Vou mostrar rapidinho uma área bem grande aqui, não é tanto luxuosa, aqui a parte do banheiro, tem a parte do que o pessoal é, ora, né, aqui em Dubai tem essa parte e, e ali do outro lado tem a sala de fumantes, smoke, aqui atrás também tem uma partezinha para ficar mais reservada E é isso, vou deixar aqui filmando aqui, a Yasmin não quis gravar mais, ela comeu demais mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar o um like e aprender mais sobre esse mercado de milhas e salas VIPs. Vou deixar aqui também na descrição o link da minha planilha para você poder organizar mais a sua, sua vida de milhas, beleza? Então valeu, até a próxima!